Compartilhar com os seus amigos E lógico, como você vai gostar desse vídeo Você possa então dar o seu like E lembrando sempre é, Eu quero recomendar a você o curso Ranqueamento de vídeos é, O pulo do gato do Elivelto Que o link está aqui ó, na descrição deste vídeo Tá bom? Então beleza, é o seguinte é, Muita gente pensa que para fazer um vídeo, né? É, por mais simples que ele seja, é, precisa ter é, uma mega câmera com um megapixels, um mega, uma mega estrutura é, de carretas e som ambiente. E na verdade não precisa nada disso, tá? E para te falar isso, hoje, por exemplo, eu estou gravando com o meu celular. E só para você ter uma ideia, é, este celular aqui me acompanha desde 2015 esse mesmo celular e eu já gravei mais de 600 vídeos com este mesmo celular tá e por que que isso porque ele tem uma boa definição ele tem uma câmera em HD e o que faz a diferença aqui por exemplo é, se você parar para pensar ó eu mudei aqui o foco e deu a luz você entendeu então uma boa luz uma boa ambientação uma um bom é, recuo de som faz toda a diferença e você não precisa ter estrutura um bom texto uma boa e aí nós vamos entrar naquilo que eu já falei é, uma boa é, um bom título uma boa descrição e um bom conjunto de tags né e um bom conteúdo isso é o, isso é o que você precisa para fazer um bom um bom vídeo tá bom é, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo tá é, que eu estou meio. eu não tenho espaço aqui nesse celular, tá? Mas é, tô sem espaço, por isso que eu vou ter que encerrar, tá? Mas lembrando, ranqueamento de vídeos do Erivelto, link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Obrigado a todos e até mais.